Beleza? Aqui o senhor Titi, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Hoje eu trago pra vocês o um vídeo aqui no Dragon Tank para poder fazer uma evolução para vocês. E a evolução é básica, já vou falar algo disso para não esperar uma coisa tão à assim, porque aí não vai ser uma evolução que eu vou estar tá gastando, beleza? Mas, enfim, eu quero que vocês deixem o like aí pra mim ver que vocês estão curtindo os vídeos aqui no Dragon Tank. Também, se você puder curtir a minha página no Facebook Ou quiser me adicionar no Facebook e pessoal tá aí na descrição, beleza? Eu vi que tem um cara aí é, Sacana, que tá trampando no meu nome Querendo vender, é, tipo assim Falando como muito serve Querendo ver, é, cobrar dos inscritos Tipo assim, dinheiro Eu fiquei sabendo sem aí faz pouco tempo um dia eu vou fazer um vídeo relacionado a isso Porque tem liga aí sapato tá trampando no meu nome E eu não tenho DD Tank Lembrando bem, porque a galera acha que eu tenho DD Tank Eu não tenho, mano, então... Fica dinheiro com o que você conversa aí antes de querer passar dinheiro, passar conta bancária, essas coisas Porque eu fiquei sabendo aí, se der bem, meu meu parça, então vamos aqui o intuito do vídeo Que é evolução, mas enfim, fica dinheiro. E lembrando bem, ativa o sininho de notificação se não tiver condição, vira um membro aí do canal Que é bem baratinho E vamos que vamos né galera, tô aqui com cesto de fruta, é super cesto de fruta né mano Tá mais 3, a roupa tá mais 2 e o chapéu mais 1 um. Começar evoluindo aqui vou colocar esse aqui na roupa, não no chapéu vamos ver que isso O aqui já vai sucede primeiro vamos tentar aqui Ó. boa beleza uma evolução bem simples sabe porque eu não estou gastando dinheiro né? não vou gastar dinheiro nesse PD time aqui falhou normal eita não é duas então sucesso eu agora eu coloco isso aqui mais 4 também para não ter de falhar agora vamos aqui para é porque eu comecei minha continha aqui ó, o minha internet voltou faz pouco tempo sabe aí eu vou tentando aqui ó fazer as coisinhas tudo certinho para poder ficar um videozinho da hora para vocês aqui é mais 5 tentar mais não, vou tentar mais 6 tá por cima ah, volta com mais 4, então o que que eu vou fazer? Vou colocar símbolo aqui Vou poupar 3, assim, 25% poupa 2. acho que dá pra fazer uma evolução. 100% de disso. Beleza. Ah, opa. É mano, Bufi, vai lá quantos 81 cento que tá 815 apoiar sei 25% mais 7 7 mais 8 eu acho que não vai não galera mas a gente pode tentar gente é... é tentar nós tentou foi mais 7 né então vamos fazer aqui ó sem nada mano ó. ponta free mais 7 6 de fruta mais 4 chapéu e mais 4 roupa. Pelo menos na minha visão acho que tá, tá legalzinho, né? Dá pra upar melhor, mas é porque, tipo assim, eu falo sem assim, internet, então acontece essas coisas assim, a gente upar devagar. Mas enfim. Deu um espinho aqui em mim. Ah, beleza, eu vou tirar um PVP para dar 10 minutinhos de vídeo, não ficar é um vídeo tão pequeno. Também vou colocar isso aqui nas práticas. Colocar, deixa eu ver aqui o CDB. Vou colocar na defesa, né, mano? Porque defesa é muito Beleza. Isso aqui eu vou. Já que tá. Beleza, né, galera? Deixa eu ver se eu vou conseguir alguma conquista aqui. Não. Vamos aqui na atividade de permissão. A gente coloca mais 7. A gente tem alguma coisa. Também não vejo nada de útil aqui, não. Evento. Até o momento não, não saiu nenhum, só saiu isso daqui, ele vem é super bem, já recorri. Recarga, deixa eu dar uma olhada aqui. Missões: Não, isso aqui é pra fazer o que? IGVG, IPV... não, IPVP IGVG. Passar o avançado 500 vezes, tem que ter paciência, porque ninguém é monge. Eu mesmo não suporto isso não, passar o 500 vezes. você tá doido? Ó, tem isso aqui, né? Que é... isso aqui é bom, ó. Tem que ver o patch bom Ah, eu acho, né? Tem um patch, IGVG 50 vezes e PVP 50 vezes. Mas é top. É um bugou 500 vezes, é doido. Mas vai ser o dono do mundo. Mas vamos que vamos no PVP aqui pra ver como a continha tá Quando eu tava de... Mais 3, eu tava matando muito esse nego, mano Vamos ver agora de mais 7 Matei um cara de mais 10 e mais 3 Tava de mais 3 na arma e o cara tava de mais 10 na arma, né? eu consegui matar ele que veio com mais 3, mano Ele tá doido Acho que foi esse cara aqui que eu peguei ontem? Não, foi não 7 mais 5, então as pulseiras dá na hora. Tomar cuidado pra não morrer aqui. acho então, que esses caras arrumam essas pulseiras assim. Nível 10, mano. Você O que eles pegam na fusão? O que, que eles fazem? Mais quatro, mais quatro, mais três, mais 3. Tomar cuidado, eu morri. Acho que o cara é meio ruimzinho, né? Mandar um. mais um 70 aqui que eu acho que pega. Hum. Mandar 75, eu nunca vou jogar nesse ângulo mais baixo Mas o cara vai voar, você voa pra cima de mim, eu vou mandar trato sem dobra, Na então, moral, não tem dó você não Nem demais Ah, porque, ah não, não tem como eu falar demais, porque ninguém vai conhecer, né? só se morar aqui na minha cidade Mas que tem... Eita, papai, que... Nossa, meu filho, você vai querer... vai ser chumbado hum. Próxima vai dando, viu? Fica aí Como é que foi? Se tivesse pegado a outra tinha matado. Ele vai ter delay, mas o cara é ruim, mano. Vai ter de voar pra poder matar. Se voar errar, tá fudido meu irmão. Ih! Não sei se você vai acertar daí não, hein? Como seu aí que você merece? Boa. Ei papai, agora eu mereço morrer mesmo Você <risos> tá doido Fui ruim demais aqui agora A gente tá... E o cara o Cabrito tá, tá vindo Ih, meu amigo se não dá dever pra você, você tá lascado. Porque eu não vou perdoar você agora não Posso ter errado, nem que eu tenha De ficar mais pra frente aí Ih, ela quer fazer coisa que você não dá conta Cara, eu o iboot De volta você não tava acertando Tchau, papai, até na próxima, ó. Oh, tá dando que ver 400 cupons. Então tá cupom. tá bom demais, papai. Vamos conseguir uns sumãozinho aqui, da hora. Fazendo uns PVP. E vamos que bom, galera. Se você tá curtindo o vídeo, mano, de Dragon Tank, deixa o like, beleza? Que eu vou fazer mais vídeo. Aí, tem um servidor que vai sair. Então. Vou te dar pra vocês. A meta é, pra, é postar dois vídeos por dia. Se eu... vamos ver se eu vou dar Não tô o não, né? Porque eu uma na muito boa, cara. É, cada vez. É. Que bom! Pegando esses nível 10, nível 11, filho. Mas dá pra gente querer fazer um bom PDP. Na hora que eu começo a gravar, o vizinho começa a bater. Vou te falar um negócio. É a vida triste. Situação pecada. Vamos lá, né? É porque eu tô gravando de manhã, não São 10h35 agora Olha o filho do demônio, bate no puta mãe De 0 Peguei o mesmo cara, mas o que importa é o cupom que tá dando Vamos jogar no meio assim, filho Vamos que vamos o cara, já vi mufuma. Ixi, she's got some nice long hair, and you know, chá, pa pa pa pa Galera, foi igual aí pra esse baú não tem o que fazer, né? Beleza. Esse caboclo joga bem meu. Nossa, mano, por causa do. Deixa eu um negócio, mas beleza, cara. Boa. Vou acabar morrendo aqui agora, não tem nem o que fazer. Mas se ele ativar. Manda dano, vai. Tá ativado, mas eu acho que não vou ter não. O fato de eu ser level mais alto que é. Hum, acabou que deu uma peste, vai me matar. Não sei que é desgrama. É, se eu tivesse acertado desde o início, acho que eu já tinha levado pra vala. Mas eu fui moscar, né? Acontece. Eu não sei se vai ter dele aí, não, enfim. Esse cara é cocô, ele não se garante não de onde um, meu filho. Tem que um. voar do meu lado pra poder mandar pôr. Ixi, você não fez isso não, acho que você agora você vai pra vala, hein? Pavalo bonito. Ixi, fui, eu que fui pra vala. Decepção aí. <risos> Mas beleza né galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curtiu, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e também curte a minha página no Facebook, que adicionar o Facebook pessoal, tá aí embaixo, tem meu Instagram também. não se esquece, curtiu o vídeo? Mano, deixa uma meta de likes gostosa, também deixa o seu comentário que é muito importante pra poder fazer mais vídeos aqui no canal. E deixa eu lembrar um negócio pra vocês, se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na descrição, no Instagram é, direct, lá, é mais rápido, eu tô sempre no celular, então é só chegar por lá se você quiser se trocar uma ideia, fechou? Então é nóis, até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor sure de